Estamos a ver o ILV por dentro, como vês está organizado aqui à esquerda vários módulos que depois podes abrir e fechar aqui os separadores para a tua melhor experiência. É muito simples, muito intuitivo, pode andar para trás, para a frente, aqui em cima, as teclas estão bem visíveis, é tudo muito simples tu dás como concluída uma dada aula, podes ainda avaliar essa aula e tens toda a experiência aqui bem, bem visível, que podes ver em, em tamanho grande, em alta definição, podes melhorar aqui todos os mecanismos, como vês, podes ver em 1080p, faz uma melhor definição, podes ver mais rápido, mais lento, como tu desejares, ok? Há pessoas que gostam mais rápido, há pessoas que gostam mais lento, há pessoas que gostam de parar, podes pausar, podes ir para trás a qualquer momento, se não percebeste algo que eu disse, e por isso, como vês aqui, o Yoga por dentro é, é absolutamente fantástico, uma plataforma única, que realmente dá-te uma experiência exclusiva, e que ainda te permite ver as coisas no telefone, telemóvel, ok? Como vês pelo telemóvel também é muito intuitivo, é muito simples, basta andas para cima e para baixo, dá para ver os módulos todos, as aulas todas dentro dos módulos, dá para abrir, dá para fechar e melhor que tudo dá para tu fazeres o download da lição para poderes ver offline, ok? Consegues nesta plataforma ver os conteúdos offline, mesmo que não estejas com net, se tiveres feito o download antes e isso é uma experiência absolutamente fantástica.